Kauroni Kenshin, mais conhecido no Brasil como Samurai X. Trata-se de um anime derivado do mangá de mesmo nome, o qual conta a história de um samurai andarilho em busca de redenção, pois atuar como assassino numa guerra civil travada entre duas facções tirânicas e violentas em busca pelo poder. Para entendermos toda a história do anime em sua plenitude, aproveitando todas as camadas e profundidade dos personagens, é necessário conhecermos um dos períodos mais conturbados e violentos da história do Império Japonês. A Guerra Civil que culminou na restauração Meiji, na qual houve a queda de uma ditadura militar samurai com o imperador voltando a assumir o poder, numa espécie de teocracia Shintoísta. Fazendo um breve e simplificado resumo dessa história, precisamos entender como funcionava a sociedade japonesa medieval da época. Existia o império que governava todo o território, enquanto que localmente o controle político e militar estava nas mãos da nobreza, composta por senhores de terras conhecidos como daimyo -s os quais recolhiam impostos sobre a colheita dos camponeses que viviam sobre seus, entre aspas, domínios, além de possuírem uma classe de guerreiro sob seu comando, os imponentes samurais. O termo samurai significa algo como aquele que serve, tinham como função servir com lealdade e empenho regidos pelo código de conduta Bushido que pregava com princípios máximos a honra, bravura, lealdade e auto-sacrifício, tendo seus mestres como autoridade máxima em suas vidas, possuindo poder de vida ou morte, algo que no decorrer das gerações mostrou-se uma excelente ferramenta para controlar os poderosos e destemidos samurais e de onde se origina a valorização da honra pela cultura japonesa. Eles treinavam o combate com diversos tipos de armas, e nas batalhas campais usavam principalmente lanças ou arco e flechas, reservando suas espadas como último recurso ou para duelos individuais. Em complemento, ainda treinavam o combate com mãos limpas, originando diversos estilos de artes marciais que existem até hoje. O Karate e o Judô, por exemplo, são derivados delas, além disso. Os samurais também nessa época já praticavam o tiro com armas de fogo, já que elas haviam entrado no país através do contato com os portugueses. Os samurais ainda poderiam matar castas inferiores que resistissem à extorsão e não pagassem o tributo, cobrado em sacas de arroz, e dependendo da índole do guerreiro, poderiam até mesmo matar os mais fracos apenas por olharem nos seus olhos ou sujarem suas roupas acidentalmente. Naquela época, o arroz era a principal fonte de alimento, sendo o grão mais cultivado e protagonista na maioria das plantações. Além disso, devido às propriedades monetárias que o arroz possui, era utilizado como meio comum de trocas e pagamentos, funcionando como a moeda corrente daquele período. As propriedades são escassez, já que não se pode criar do nada e nem possui extrema abundância na natureza, tendo como limitação o trabalho humano para gerá-lo. Longevidade, pois é um grão resistente à degradação, podendo ser estocado de forma simples, com pouco custo, sendo uma excelente reserva de valor fracionabilidade o que permitia ser facilmente dividido em pequenas ou grandes quantidades o que permite trocas por itens de alto ou baixo valor um sapato por exemplo é simples de trocá-lo por um objeto de valor aproximado como uma faca de boa qualidade mas e se você quiser apenas meio quilo de carne de porco como iria trocá-lo não faz sentido algum cortar um pedaço do sapato para trocar já com arroz, é bem simples fazer essa divisão e entregar apenas a quantidade desejada. Por último e não menos importante, a homogeneidade, já que o arroz possuía pouca variação de características. Um quilo de arroz em qualquer local apresentava os mesmos aspectos, aroma e valor nutricional, já com frutas, por exemplo, é bem mais difícil manter um padrão, pois variam muito em diversas características, desde sabor e textura. E assim, já que cada Daimyo governava suas terras de forma autônoma e com suas próprias regras em seus territórios, muitos se destacaram e prosperaram, acumulando poder bélico, consequentemente conquistando e anexando outros clãs. Com isso... O império começou a perder o protagonismo político, fragmentando o poder, com diversas guerras locais tendo início. Esse cenário abriu margem para um golpe militar, que reunificou e centralizou o poder novamente. Dessa forma, o Shogun, função análoga a um general, assumiu o poder, deixando o imperador apenas como uma figura simbólica e fantoche iniciando o período com um sistema político conhecido como Shogunato, indo do século 12 ao século 19. Durante o Shogunato Tokugawa, o Japão entrou em isolamento total. Quem tentasse sair ou estrangeiros que entrassem no Japão receberiam pena de morte. Tudo isso motivado por questões racistas de pureza de raça e pelo avanço do cristianismo que entrava em conflito direto com a autoridade divina do imperador que era tratado como um deus descendente direto da deusa Amaterasu ameaçando o controle sobre o povo através do argumento divino como fonte de onde emanaria a legitimidade daquela forma de estado. Mas tudo muda em 1853 quando o país recebe uma visita inesperada de uma frota de embarcações dos Estados Unidos, os quais demonstram seu poder bélico com armas de fogo modernas e canhões, e vendo que ali estava uma sociedade atrasada e que ainda dependiam de espadas enquanto o resto do mundo estava em plena revolução industrial, Imponente militarmente perante seus canhões, forçaram o Shogun a abrir os portos e manter comércio com os Estados Unidos. Isso gerou muita tensão, deixando parte da nobreza insatisfeita com a abertura, sentindo-se humilhados, querendo reagir e guerrear. Além das questões racistas e o enfraquecimento das autoridades locais perante o contato e comércio com a sociedade mais desenvolvida. Outra grande parcela dos nobres apoiaram totalmente a abertura, tendo em vista que estavam vivendo numa sociedade muito atrasada, o que a deixou belicamente impotente, necessitando se industrializar. Nesse período, morre o imperador, assumindo seu filho de apenas 14 anos, o qual foi facilmente manipulado por nobres, utilizando como ferramenta para centralizar poder, entrando em guerra civil novamente, derrubando shogun restaurando os poderes do imperador, sendo novamente o detentor do poder político. E é aí então que se inicia a história de Samurai X mostrando as sequelas desse terrível período de guerra civil que massacrou e destruiu uma sociedade inocente, graças à disputa de poder de uma aristocracia fundamentalista e tirânica.